É minha gente, Ed Boon vai estar assim no DC FanDome Eu vou mostrar pra vocês um videozinho aqui que confirma a participação aí do criador de Mortal Kombat no evento Temos aniversário de Mortal Kombat, temos data do TGA confirmado Muitos assuntos pra gente poder comentar no vídeo de hoje Saudações sejam bem-vindos a mais um vídeo do Meia Lua, eu sou Caio Nobre E vamos lá cara, Vamos discutir sobre esses três assuntos específicos aqui O que eles querem dizer, o que pode acontecer e tudo mais Algumas peças vão se juntando aí no meio do caminho e... Em breve, se tudo der certo, mas provavelmente em dezembro, nós teremos aí o um novo jogo da Netherrealm confirmado e apresentado para nós. Já deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você está curtindo os nossos vídeos aqui. Falando sobre essas possibilidades do novo jogo da Netherrealm aí, seja ele um Mortal Kombat, seja ele um Injustice ou o que for, nós estaremos sempre aqui trazendo as novidades para deixá-los muito bem informados. Então vamos lá, galera. Vamos começar primeiro aqui com a confirmação do nosso querido Ed Boon lá no DC Fandom. Vocês lembram que a gente fez um vídeo aí, acho que foi na semana semana passada que saiu, falando que o Site Game Vício, ele tinha postado lá de acordo com a agenda lá, das atrações que estariam presentes no DC Fandom a Netherrealm não foi cotada ou seja, ela não vai estar tá dentro da parada ali e tudo mais, só que hoje nós tivemos aí um videozinho de apresentação do DC Fandom saindo mostrando que o Ed Boon vai estar lá sim, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó, o que que tá rolando, deixa eu trocar minha tela aqui vamos lá, ó. eu tô com um videozinho aqui de apresentação do DC Fandom pra poder tocar bem rápido. Rapidinho pra vocês, que ficou bem legal, por sinal. Não vou tocar ele todo, não, são 35 segundos. Mas eu vou mostrar algumas coisas interessantes nesse videozinho pra vocês. Ele é basicamente uma lista com nomes, tá pessoal? Então não esperem ver algum trailer, alguma menção, alguma coisa do gênero assim. Vamos lá, ó. Temos aí, ó. 16 de outubro, pá. All Stars lineup, e aqui, ó. Pausando aqui já, ó Temos o nome do Ed Boon aparecendo E uma coisa interessante que eu notei É a aparição do Mekad Brooks aqui também, ó O Mekad Brooks, pra quem não sabe É o cara que faz o Jax no Mortal Kombat 2021 Aí algumas pessoas ao ver o nome dele aqui Podem até pensar, tipo, poxa Será que pode ser algo relacionado à participação dele no Mortal Kombat e tudo mais É muito provável que não, pessoal Porque o Mekad Brooks, inclusive a galera lá Do nosso grupo dos subs da Twitch No WhatsApp, eles comentaram E eu não lembrava disso, né, que o Mekad Brooks ele faz um dos personagens do seriado Supergirl Que parece que foi cancelado Eu não acompanho, tá, pessoal? Então vocês podem me corrigir aí Caso eu passe alguma informação errada Com relação a essas séries, né, de televisão Essas da DC, por exemplo, assim Já faz tempo que eu não acompanho Então não sei em que pé está Parece que a do Supergirl foi cancelada Mas o Brooks tá aqui E ele pode estar envolvido em algum outro projeto da DC Já que ele participou do Supergirl, entendeu? Eles podem usá-lo aí em uma outra ocasião E aí, cara, um pouco mais pra frente aqui, ó É interessante notar Aqui é basicamente uma lista de nomes, tá, pessoal? Então a gente... A gente pode ir passando pra frente aqui de Buenas Em um dado momento aqui, ó A gente pode ver também o Todd McFarlane Que é o criador do Spawn, entendeu? E o Spawn esteve no Mortal Kombat e tudo mais E por que eu tô comentando sobre o Todd McFarlane? Porque, por mais que ele tenha aparecido ali no Mortal Kombat Ele tem algumas obras bastante interessantes E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui do canal Que conheceram o Spawn pelo Mortal Kombat Devem ter achado muito da hora o personagem, né? Então é bem possível que nós tenhamos alguma coisa relacionada a Spawn aqui, cara Vai saber, entendeu? A gente tem um filme do Spawn que o Todd de Mark Fairlane falou que iria rolar alguma coisa do gênero, quem sabe eles não tragam uma atualização sobre isso pra nós ou sobre uma série animada do personagem algo do tipo, entendeu? Mas a parada aqui é essa participação do Ed Boon e aí as pessoas podem começar a se perguntar poxa, se o Ed Boon tá ali pode ser que vai rolar realmente algum anúncio de algum jogo novo, ó, eles estão mostrando uma imagem do Batman aqui, o Ed Boon tá nessa lista com a imagem do Batman mas essa imagem não quer dizer nada, é só uma representação do evento mesmo, ao meu ver tá pessoal, vocês podem ter uma opinião diferente aí da minha com relação a essa imagem aqui, essa lista Coloque aqui embaixo, obviamente As possibilidades também que vocês pensam Mas eu tô falando isso porque as próximas imagens aqui é o que? Super-homem, tem Mulher-Maravilha, Arlequina e tudo mais Então assim, essa imagem aqui é meramente ilustrativa para poder apresentar para nós Que é um evento da DC mesmo Trazendo essa lista de nomes E a participação do Ed Boon, galera eu acho, Caiu Nobre aqui agora dando opinião, que não vai ter nada a ver com o Injustice 3 ou então o Mortal Kombat 12, até porque Mortal Kombat não faria sentido eles anunciarem um jogo desta franquia neste evento que é voltado para DC, então se eles fossem apresentar algum jogo seria mesmo o Injustice 3. Mas eu acho que o Ed Boon está aqui, pessoal, para poder falar sobre a animação do Injustice, porque mais que a gente tem aí, né, a animação rolando, já tivemos trailers e tudo mais, vale lembrar que a animação ela é baseada nos jogos da Netherrealm Então faz sentido o Ed Boon estar aqui para poder apresentar de repente um teaser, um trailer Alguma coisa da animação E finalmente apresentar pra gente a data de lançamento Que a gente ainda não tem, entendeu? A gente ainda não tem uma data de lançamento dessa animação do Injustice E aí eles podem trazer o Ed Boon justamente aqui pra poder apresentar esse teaser, falar um pouquinho como tá sendo a produção, já que ele deve estar envolvido por ser baseado num jogo que ele fez, entendeu? Que a empresa dele fez. Então, eu acredito que a participação do Ed Boon vai ser basicamente pra isso. Seria bacana pra caramba se a gente tivesse algum tipo de surpresa lá relacionada a jogos, mas eu acho que não vai acontecer eu prefiro não elevar as minhas expectativas aqui. Mas nós temos mais alguns assuntos pra poder tratar, pessoal que é o seguinte, além dessa lista aqui da participação do Ed Boon no DC Fandome, que agora está confirmado que ele estará, nós tivemos aí a confirmação de mais um evento que nós estávamos ansiosos poder saber quando que ele iria rolar e é o nosso querido The Game Awards, que é aquele evento lá onde eles premiam os melhores jogos com base nas suas categorias e também trazem para nós o jogo do ano, aquele que desempenhou melhor aí e tudo mais, que eles consideram o melhor jogo lançado no ano de 2021 mas aqui eles falam para nós, ó quinta-feira, 9 de dezembro, nós teremos aí o The Game Awards em Los Angeles e vai ser streamado para tudo quanto é. Canto, rapaz! E nós estaremos aqui no Meia Lua fazendo um live desse evento maravilhoso para vocês para poder conferir todas as novidades zutinhas aí E por que eu tô trazendo essa informação aqui? Porque já não é de hoje que a gente tem comentado que um novo jogo da Netherrealm pode aparecer neste evento aqui, no The Game Awards, entendeu? E eu acho que é isso que vai acontecer, viu, pessoal? Sendo bem sincero para vocês, pode ser que eles nos surpreendam aí e mostrem antes e tal, eu vou ficar bastante surpreso Mas eu acredito que eles vão guardar sim esse anúncio pro The Game Awards. Assim como foi com o Mortal Kombat 11, como a gente já comentou. E porque eu acho, se não me falha a memória, vocês podem me corrigir aí, viu, pessoal? De eventos do ano, tirando o DC fandome que vem agora. Que é coisa da DC mesmo. O maior evento de games que nós vamos ter em 2021. Tirando os que já passaram, né? Obviamente. É o The Game Awards. Eu não vejo mais nenhum outro acontecendo aí entre outubro e novembro. Até chegar dezembro. Que é quando acontece esse aqui. Então é bem provável que no The Game Awards a gente veja alguma coisa acontecendo com relação. O jogo novo da NetherRealm aí, o Ed Boon aparecendo lá também e tudo mais. E aí, cara, nós temos mais um ponto aqui que eu quero já aproveitar para poder discutir nesse vídeo com vocês e também saber a opinião de vocês, queridos inscritos, obviamente. Que é o aniversário do Mortal Kombat, entendeu? Que acontece no dia 8 de outubro A gente tem aqui, ó, Mortal Kombat 1 foi lançado em 8 de outubro de 1992 E nós estamos na semana de 8 de outubro E aí, eu vi muita gente comentando na internet, comunidades, Reddit Até o pessoal do nosso grupo ali tava falando a respeito disso Sobre a Netherrealm não deixar essa data específica passar sem nenhum tipo de novidade E cara, sendo bem sincero, eu não tô levantando muitas expectativas deles mostrarem alguma coisa Coisa no dia 8 de outubro, não. Eu cheguei a ver que o pessoal tava comentando que eu acho que foi o Sonic Fox que fez um tweet perguntando lá, tipo, pô, será que a Netherrealm vai mostrar alguma coisa pra gente e tudo mais? Aí parece que alguém relacionado à empresa lá retweetou, mas sem confirmar nada a respeito de revelações e tal. E assim, pessoal, eu acharia da hora demais, na moral, cara, se eles apresentassem pra gente alguma coisa no dia 8 de outubro. Não o grande jogo da Netherrealm, entendeu? Mas caso eles estejam fazendo algum conteúdo extra, saca? Um remake assim, relacionado aos clássicos, alguma coisa sobre o Shaolin Monks, um remaster, não sei, cara, alguma coisa nesse sentido. Mas, jogo grande, eu acho que eles não vão anunciar, não. Eles vão deixar mesmo ali pro TGA. E aí lá, se acontecer de for Mortal Kombat, não tô falando que é. Isso aqui é só levantando uma possibilidade, porque pode muito bem ser sim o Injustice também O *Ed Boon* pode chegar lá e falar Então galera, estamos aqui no TGA em comemoração aos 30 anos de Mortal Kombat Toma aqui ó, pá, mais um jogo da franquia, entendeu? Pode ser assim que aconteça Eles não precisam necessariamente anunciar alguma coisa no dia 8 de outubro Mas que seria da hora pra caralho, se eles fizessem isso e é assim, né galera? Nossa senhora, imagina, eles trazem ali alguma coisa relacionada aos clássicos um remake, um remaster, alguma coisa do Shaolin Monks, alguma coisa da era 3D mesmo não sei, cara. Essas possibilidades que eu tô falando, pelo que eu vejo na comunidade são os que a galera mais quer, e eu também seria muito foda se eles apresentassem alguma coisa nesse sentido pra nós. Mas agora somos nos esperar meus amigos. Temos aí confirmação do Ed no desse fandom, temos aí TGA confirmada a sua data, e temos aí aniversário de Mortal Kombat. Destes três assuntos, eu quero agora que você